Na introdução, a gente é, disserta sobre o grande tema até chegar no objetivo da pesquisa e na fundamentação teórica. Escrevemos detalhadamente o que foi publicado sobre o objeto de pesquisa. Tá? Depende mesmo. Se for a BNT, que é esse template que a gente trouxe agora, você, você vai dar... Um, no, o, a introdução é só um ampassam mesmo, é só uma passagem geral, que você fala sobre o grande tema... E, literalmente, você vai faz uma breve justificativa, porque você vai ter um capítulo de justificativa depois. Então, você faz o funil. Então, eu falo, ó, o balé, as aulas de balé, alteração biomecânica, e termino, literalmente, a introdução falando que o meu objetivo. Mesmo que eu repita o meu objetivo no capítulo seguinte. Literalmente, a introdução acaba falando sobre o objetivo. Ou, neste... Se você não quer colocar de uma maneira clara o objetivo, você fala... Eu, esse trabalho trata do assunto de biomecânica e... Ou, de balé clássico e anatomia dos pés das bailarinas, por exemplo. Né? Você sempre termina. E, ao mesmo tempo, o, a justificativa é um capítulo muito parecido com a introdução. Você vai falar sobre, um, aí, no caso, uma patologia e que atinge crianças. Legal, o grande tema é essa sua patologia e crianças. Como você começa... Será que vale a pena começar por criança ou pela patologia? Será que essa patologia é mais importante que criança? Ou a criança numa situação tal? As crianças no mundo de hoje estão comendo muitas guloseimas X ou Y e várias situações podem ser desenvolvidas. Uma delas X e aí, por exemplo, desenrola. Depende. Lembra que dentro desse funil, o que vem primeiro do grande, seu grande tema, beleza, é a gastroenterite. Essa inflamação gástrica. Só que o que é mais importante no tema, ao meu ponto de vista, é a criança, não, não o problema.